Chegou o vídeo que eu mais queria gravar, o que eu tava mais ansiosa para gravar aqui do canal. Olá, eu sou a Vi do Blog Santa Irania, e hoje eu vou testar dois produtos que eu estava ansiosa para testar, que é o shampoo e condicionador da linha John Frida SharePoint. Eu ganhei esses produtos da, no evento que eu fui da própria John Frida. Então, se você não me segue no Instagram, segue lá, porque daí tu vai ficar sabendo tudo na hora que acontece Porque eu uso muito Insta Stories, Insta Moments, Snapgram, não sei nada daquilo E eu uso muito, então eu não uso mais Snapchat, eu fico só lá basicamente E eu mostrei tudo que eu ganhei lá, inclusive esses produtos E não tem problema eu ser morena e usar o Shared Blonde, Porque esse aqui que eu tenho, que é o Lustrous Touch ele é só para fortalecer o cabelo e para prevenir a quebra. Ele não clareia e nem matiza. Então, não tem problema, eu posso usar. Vou mostrar para vocês o estado que está meu cabelo. Eu não lavei ele ontem, então hoje é dia de lavar. E ele tá sujo, mas não tá.. Meu cabelo faz um tempo já que ele não fica... Gorduroso, não fica com aquela cara de gorduroso. Ele só fica meio parado assim. Então eu gosto no lugar, ele para, ele não volta. Então ele tá com essa cara, ele tá assim. Dá pra ver aqui na raiz, né? Que tá na hora dele lavar. E aí ele fica com essa raiz grudada na cabeça. Ó, tá sempre. Assim. E o vídeo é sem maquiagem mesmo, porque como eu vou ter que tomar banho, eu não ia passar maquiagem pra tomar banho e ter que tirar. Então hoje é vídeo sem maquiagem, já aproveito e participo da tag dos vídeos sem maquiagem, né? Já estamos fazendo tudo em um. Vamos lá! Então, voltei de banho tomado já, bonitinha, cheirosinha, mais coisa na cabeça. Desde que eu cortei meu cabelo, eu não tô mais secando ele de secador, eu tô tomando banho mais cedo e deixando ele secar sozinho e consequentemente meu cabelo não tem ficado tão escorrido quanto ele ficava quando eu acaba com o secador ele ainda fica um pouco mais liso mas ele não fica mais escorridão porque eu pego eu fico o tempo inteiro amassando ele então vocês vão perceber que meu cabelo não vai ficar bem lisinho hoje principalmente que é o dia que eu lavei ele fica bem bem ondulado mas daí amanhã quando eu durmo e tal ele já escorre de novo não dá é nem para aproveitar minhas ondinhas. Então, né, vou dar uma escovadinha. Percebam que escovar tá muito fácil, porque o condicionador desinusou bem o cabelo. Ele é aqueles condicionador que tu passa e tu sente que ele soltou o fio, sabe? Não é aqueles que tu passa e, tipo, ele some, ele se desfaz, virar água. Não, ele realmente desinousou bem. Eu nem usei muito, eu usei um pouquinho. Eu sempre quis voltar a ter meu cabelo de bebê e ter cabelo cacheado de novo. Não rola porque meu cabelo é, é muito grosso, é muito cabelo e ele pesa e acaba escorrendo. Mas no dia que eu lavo assim é como se fosse um quase cacho. E aí eu fico quase feliz porque só dura até o dia seguinte. <risos> Daí escorre de novo e acaba tudo. Agora eu vou deixar secar e quando ele estiver seco eu volto e conto tudo pra vocês. Six and a half hours later. Vocês já perceberam que a vibe desse vídeo vai ser toda assim, né? Cara lavada, aqui sentada conversando uma boa, sem toda a produção. Tamo em casa. Eu criei uma lista aqui de alguns critérios pra poder falar pra vocês sobre o shampoo e condicionador. E eu anotei na minha agenda. Pra gente anotar as coisas. E aí, vamos começar. Primeiro, textura, shampoo e condicionador. A textura do shampoo é uma textura não, nem perolada e nem transparente. Ela é um meio termo. E ele é aquele shampoo que não vai deixar teu cabelo com cara de bagaste laranja. Porque ele não é uma limpeza profunda. E ele é aquele shampoo que não vai deixar teu cabelo super sedoso na hora já no chuveiro mesmo porque ele não é tão perolado ele não é tão grosso ele é, uma, ele é uma textura de shampoo transparente com um fundinho perolado condicionador é um condicionador que absurdamente bom sério porque ele não é aquele condicionador que tu passa no cabelo e ele some ele vira água ele é um condicionador super cremoso super consistente e ele desenosa muito o cabelo ele não, não fica pesado, mas ele nossa super bem. E tu sente ele no cabelo na hora que tu passa, sabe? Tu consegue massagear o cabelo. Não é aquele condicionador que tu passa e parece que não passou nada. Agora falando do fio do resultado. Uh, a minha raiz tá super limpinha. Não tá aquela raiz ressecada que tu vê que tá tipo... Sabe? Ela tá uma raiz normal de cabelo recém-lavado cabelo saudável, e a minha ponta também não tá, aquela ponta super ressecada, super espigada, ele finalizou muito bem, ficou uma ponta bem sedozinha, bem gostosinha de mexer. Uma curiosidade sobre eles, que na hora que eu vi na hora do uso, é que o shampoo eu usei muito pouquinho, sério, pro meu, pro meu comprimento de cabelo eu já uso pouco, com ele eu usei menos ainda e ele faz uma espuma gostosa, sabe? Não é aquela espuma que fica pouquinho e que tu tem que ficar horas esfregando. É uma espuma gostosa. Não chega a ser uma super espuma, mas é uma espuma super consistente, assim. Bem... É um efeito diferente. Os que eu usei até hoje eram uma espuma sempre mais cheia e não tão leitosa. Essa era uma espuma bem gostosinha de ficar mexendo. E o veredito final dessa primeira aplicação é... O shampoo é muito cheiroso, o condicionador é muito cheiroso. Limpou e condicionou como, como qualquer outro bom shampoo e condicionador. Eu só vou poder dizer se eles valem o preço, que eu pesquisei o preço e não são baratos, se eles valem o preço ao decorrer desse mês, mas para uma primeira aplicação eles são muito bons, compensa super e eu vou continuar usando com certeza. Eu estava muito ansiosa para testar esses dois e agora que eu testei eu estou muito feliz, parece criança com brinquedo novo. E o fato dele ser pra loira não, não fez nenhuma diferença pra mim, eu não sei nesse fator de que ele solta o cabelo muito mais do que shampoos que normalmente não são pra loiras. porque Até acho que é por causa do tipo de cabelo, da química usada, que é bom que ele seja assim, mas eu gostei, mesmo não sendo loira. Esse tubo tem 250ml cada um, e eles custam em média 60 a 70 reais. Cada um deles. Dessa linha. Eu não sei as outras, eu não pesquisei. Mas se vocês olharem na internet e vocês tiverem a oportunidade de ir numa loja e cheirar eles. Sério. O cheirinho é muito bom. E eu acho que é um cheirinho característico da marca. Porque eu usei um outro produto deles também. Que eu vou fazer o um vídeo pra vocês daqui a um tempo. E o cheiro é maravilhoso. Sério mesmo. Então eu acho que é da marca o cheiro. Não é nem desse produto específico, se vocês puderem entrar na internet e olharem, eles têm uma infinidade de produtos, lembrando que eu não estou sendo paga para fazer esse vídeo, a John Frida me deu os produtos, mas ela em momento nenhum pediu para que eu fizesse um vídeo, ou falou, tipo, ó, oh, estamos te dando aí, faz um videozinho, não, eu estou fazendo vídeo porque eu, eu tinha curiosidade de testar, e eu me comprometi a mostrar pra vocês o que eu acho das coisas de cabelo, e de esmalte, tudo. Então eu acho que ia ser legal. E eu realmente curti muito esse formato de vídeo. Se tu gostou, comenta aqui embaixo. Se tem alguma dica pra melhorar, pra trocar alguma coisa, comenta aqui também. Se tu prefere que eu faça vídeos tendo usado durante um mês e fazendo o resultado final só, comenta aqui também, que eu preciso saber pra poder dar um jeito. E não esquece de se inscrever nas redes sociais, porque... Por lá, tu fica sabendo de tudo primeiro. Eu tô usando muito o meu Snapgram, Snap... Insta Moments? Insta Stories? Eu chamo de Insta Moments. Então, é Insta Moments. Eu tô usando muito, então segue no Instagram pra ficar por dentro de tudo. Nos vemos daqui a um mês falando novamente sobre este assunto. Um beijo e até o próximo. Tchau!